Nunca ninguém pensou que os meios como, como os estudamos iam ser postos sem causa o, o, A imprensa, a rádio também teve que se reinventar em tanto tempo. Isto já foi, não fiz há tanto tempo, na verdade. Um 2 dois para três comunicado, assim, chapado num canal de YouTube, acho que é uma coisa invasiva e que as pessoas não estão à procura. Nota-se quando há uma vontade de ser jovem. Devemos ser jovens e falar como jovens e isso é super contra na minha opinião, porque um jovem olha para aquilo e pensa -vos, não vos é? marimbar, porque se calhar deviam estar online. O que, que acham desta ideia super disruptiva que é estamos online? Ah, pois, hello, não é? Tipo, é chegar a uma festa quando ela já acabou. Há um grande público ainda, se calhar até mais velho, que ainda consome televisão. Mas quando eles forem embora, o que é que vai acontecer? Temos que estar constantemente, pelo menos a ser minimamente atuais e a fazer conteúdo diferente com as ferramentas, mil e uma ferramentas diferentes a cada três meses. Isso é cansativo, malta! Toda a gente sussurra isto, mas ninguém quer admitir que é Ai, mas a televisão, pá, ou, ou se modifica brutalmente e não sei em que direção ou então não é um, não é um caminho de futuro.